Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre o mais poderoso guerreiro entre os homens, pai de Turin, Hurin Talion. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então falar sobre Hurin Talion, um dos maiores heróis da primeira era entre os homens, aquele que foi de facto o mais poderoso guerreiro dos Edain. Há duas semanas achei um vídeo sobre o seu filho, sobre Turin, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal, e agora vamos lá então falar sobre o seu pai, depois iremos falar também eventualmente nas irmãs de Thurin e na sua mãe, esposa de Hurin, Morwen. Mas, é claro, vamos lá então começar com o nosso vídeo, porque vai ser longo, e vamos começar, como sempre, pelo nome. Hurin é um nome em Sindarin mas não tem um significado direto. No quinto volume do History of middle Earth: The Lost Road and Other Writings, no capítulo Etymologies, temos que a raiz, id, significa coração desejo. No primitivo Noldorin que excedeu o Sinari, temos que Hin significa pensamento interno, significado coração. Está presente este Hin em Turin e em Hurin. Temos ainda a raiz Kor, que significa colocar-se em movimento, urgência. Em Noldorin ficaria Hur, que significa então prontidão para a ação, vigor, espírito fogoso, que neste caso Hur está presente em Hurin. Então, podemos dizer que o seu nome significa algo como coração vigoroso. Temos ainda o seu apelido Talion, da raiz Stalak, que significa algo como firme. Em Noldorin fica Talar, que está então presente em Talion. No Silmarillion, temos ainda que Hurin, que o denominado Talion, significa o resoluto, o forte, no original de Steadfast the Strong. Ele é também chamado de Humart. Quando Turin, o seu filho, está em Orgothrond e revela a sua identidade, ele diz que é filho de Humart, que significaria algo como filho do Malfado. No Silmarilene temos que ramart significa, em Sinari, destino, doom, sendo que, neste caso, Humart é Malfado, Hill, Faith. Nos primórdios, no Legendário, Hurin chegou a ser escrito sem o H, como temos, por exemplo, no Book of Lost Tales, e até Hurin Talion, sem o H e o um nome todo junto, Hurin e Talion. Agora vamos passar à sua família e à sua árvore genealógica. Húrin pertencia aos Edain, aos homens. Ele fazia parte da casa de Hador de Dorlómin, que derivava da casa de Marac, a terceira da casa dos Edain, a última das três a entrar em Beleriand. O seu pai era Galdor o Alto, senhor de Dorlómin, sendo que o seu avô era Hador Lorindol, que fundou então a própria casa de Hador. A sua mãe, era Haaret, da casa de Halet, também uma das três casas dos homens, era filha de Halmir, senhor dos Haladin. Ele tinha um irmão mais novo, três anos mais novo, que era Huor, que foi então pai de Tuor, avô de Earendil. Havia grande amizade entre os irmãos, que raramente se separavam na juventude. Estou aqui então até com a camisola do seu sobrinho-neto, do Eärendil, sobrinho-neto de Húrin, que é a t-shirt, a camiseta Starlight, da nossa parceria com a Meio que como Earendil tentou limpar toda a porcaria que a sua família fez. É curioso que, como nós sabemos, como vocês supostamente sabem, a família de Húrin foi só desgraça, foi só tragédia. E foi realmente da família do seu irmão, de Huor, que veio toda a esperança para os povos livres. Então, os irmãos Húrin e Huor casaram com duas primas da casa de Beor. Húrin casou com Morwen, filha de Baragund, e Huor casou com Rien, filha de Belagund, sendo que estes dois, Baragund e Belagund, eram irmãos. Morwen era também chamada de Eledwen, que queria dizer brilho élfico. Húrin e Morwen tiveram então três filhos, Turin, Lalaith e Nienor. Então, em relação à aparência de Húrin, mesmo Húrin sendo três anos mais velho do que Húor, este era mais pequeno. Thor chegou a ser o mais alto dos Hedain, apenas superado pelo seu filho, Tor. Turin. O filho de Húrin era também mais alto que o seu pai, ou seja, Húrin era um homem de menor estatura do que o comum no meio da sua gente. Ele puxou isso à gente da sua mãe, a Hared, mas, em todas as demais coisas, era como o seu avô, Hador, era vigoroso de corpo e de temperamento impetuoso. E a sua chama interior era constante e ele possuía grande força de vontade. O seu irmão Ru'or era mais veloz, mas, se a corrida fosse longa ou dura, Rorin era o primeiro a chegar, pois corria com o mesmo vigor do início ao fim. incansável e resistente do corpo. É também dito que, entre os Homens do Norte, ele era o que melhor conhecia os desígnios dos Noldor. E, como já dissemos no início do vídeo, é dito também que Húrin era o mais poderoso dos guerreiros dos homens mortais. Em relação ao seu cabelo e aos seus olhos, não temos dito diretamente como é que ele era, a não ser quando estava velho, que tinha cabelos brancos. Mas podemos aqui fazer umas conexões com aquilo que temos no Legendário. Húrin teria o cabelo loiro, pois pertencia à casa de Hador, seu avô, este era chamado de cabeça dourada. É dito que o povo da casa de Hador, de cabelos loiros, eram, na maior parte, e de olhos azuis, mas não Turin, cuja mãe era Morwen, da casa de Beor. Ou seja, supostamente a maior parte dos homens deste povo eram loiros, de olhos azuis, exceto Turin, que saiu à sua mãe, que era de outra casa. Sobre Nienor, filha de Húrin, é dito, era alta e tinha olhos azuis, cabelos de ouro fino. A própria imagem, em forma feminina, de seu pai, Rurin. Apesar de já termos dito que Húrin não era muito alto, ela poderia ser alta para uma mulher, pois nós sabemos que as mulheres, por norma, são sempre um pouquinho mais baixas do que os homens. De resto, tinha olhos azuis e cabelos loiros, sendo então a própria imagem feminina do seu pai. E temos ainda então também um outro exemplo, quando o elfo Arminas diz a Túrin que encontrou o seu primo Tuor e diz que este, que Tuor, se assemelha aos seus progenitores, ao contrário de Túrin. Túrin responde que... Mas se a minha cabeça é escura e não dourada, disso não me envergonho, pois não sou o primeiro filho que se assemelha à mãe. Então aqui com todos estes exemplos, se fizermos então uma conexão, podemos assumir que Húrin tinha cabelos loiros e também olhos azuis. É então de Húrin que vem o mais trágico dos três grandes contos dos dias antigos, os filhos de Húrin, the children of Húrin, Narn, He, -hi Hin, Húrin. Conhecido também como The Tale of Grief, o conto do pesar. Segundo os Grey Hanels, os anais cinzentos do The War of the Jewels, o volume 11 do The History of Middle-earth, Húrin nasceu no ano 441 da Primeira Era, em Ritlum. Na sua infância, ele e o seu irmão, Húr, viviam com os Aladdin em Brethil, tendo sido adotados por Haldir, irmão da sua mãe, como era costume, entre os Edain. No ano 456, e aqui eu vou estar a utilizar as datas que temos nos Anais Cinzentos, assim como as que estão no capítulo The Wanderings of Hurin, que iremos falar depois nele mais tarde, que é também um capítulo do décimo primeiro volume do The History of Middle Earth. Neste ano, em 1456, Hurin e Huor fizeram parte de uma companhia que atacou uma legião de orcs que vinha do norte, quando estavam então com a, sua família, com a família da sua mãe em Brethil. Mas a sua companhia foi separada das restantes e foi perseguida até ao vale de Brixiak. Mas eles não foram mortos nem capturados, pois o poder de Rulmo ainda era forte nas águas do rio Sirion e foi levantada então uma bruma do rio que permitiu que eles escapassem. Eles chegaram então às muralhas íngremes das Crisaegrim e estavam perdidos. Thorondor, o rei das águias, avistou-os e mandou duas das suas águias em seu auxílio e levaram os irmãos nada mais, nada menos, até Gondolin, a cidade escondida. Lá, Turgon, o rei, recebeu os bem quando soube quem era a sua gente, pois mensagens de rumo e sonhos tinham chegado subindo o rio Sirion, vindos do mar, advertindo sobre maulos que viriam e aconselhando Turgon a tratar com bondade os filhos da casa de Hador, de quem havia de lhe vir ajuda quando precisasse. Hurin e Huor viveram em Gondolin durante quase um ano como hóspedes e Turgon tinha muito apreço por eles, Falava bastante com eles e, com isso, Hurin aprendeu bastante do saber dos Elfos, chegando a compreender os seus objetivos e os seus desígnios. Apesar da lei não permitir que quem entrasse em Gondolin pudesse sair, Turgon mantinha-os na sua cidade por amor, mas os dois irmãos desejavam voltar às suas terras. Hurin disse a Turgon que eles, de facto, nem sabiam o caminho para Gondolin, porque tinham vindo pelo ar e tinham vindo também com os olhos vedados. E ele tentou fazer com que o rei elfico compreendesse que eles, sendo homens, tinham uma vida muito mais curta do que os elfos, não podendo estar muito tempo presos e parados. Turgon permitiu, então, que os irmãos partissem. E eles fizeram também juramentos em como nunca iriam revelar nada sobre Gondolin. Até porque Maeglin, sobrinho do rei, filho de Aradel e El, o elfo escuro, não confiava nos homens. As águias levaram-nos, então, durante a noite. E, antes do amanhecer, estavam em Dor Lomin. A sua família, o seu povo, ficou muito feliz por vê-los, pois tinha chegado informações até eles que se tinham perdido. É claro, no entanto, eles não revelaram nada sobre onde tinham estado. E o seu pai até lhes questionou como é que viveram um ano no meio do ermo e se as águias os tinham acolhido. Corin respondeu, contenta-te por termos voltado, pois foi só sob um voto de silêncio que isso foi permitido. Porém, muitos adivinharam até mesmo o seu pai de onde é que eles tinham vindo, pois todo aquele secretismo e também as águias, foi só juntar as peças. E isso chegou aos ouvidos de Morgoth. No ano 462, os orcs invadiram Ithlum e mataram o pai de Húrin e Huor em Etel Sirion, que este defendia a fortaleza em nome de Fingon, o alto rei dos Noldor. Húrin tinha acabado de chegar à idade adulta, mas era grande em força, tanto de mente como de corpo, e empurrou os orcs com grande matança para longe das hered Efrin, e os perseguia a fundo pelas areias de Anfaugli. A partir daí, Húrin tornou-se então o senhor de Dor Lomin e servia a Thingon como o seu pai. Ele então acabou por casar com Morwen, que tinha fugido de Dorthonion com a sua prima Rhian. Ele herdou do seu pai o elmo de dragão, mas não o usava, dizendo que preferia contemplar os inimigos com a sua própria face, mas considerava-o uma das maiores heranças da sua casa. Ele tinha um cavalo que era a roche. e Morwen eram muito próximos e Hurin aconselhava-se muito com a sua esposa, pois conhecia a coragem e a língua prudente da sua mulher e falava com ela sobre os signos dos reis élficos e do que poderia acontecer caso tivessem êxito ou fracassassem. Eles tiveram então o seu primeiro filho, que era Thurin, e depois uma filha que era Urwen, que era conhecida como Life ou seja, Riso, que era muito amada por todos. Já a relação de Turin com Hurin Húrin era um pouco fria e distante. Primeiro porque Húrin passava muito tempo nas fronteiras uh, das suas terras, junto com o exército de Fingon, e quando voltava, a sua fala era rápida, cheia de palavras estranhas, gracejos e duplos sentidos, o que confundia o pequeno Turin e o deixava inseguro. Sobre a sua filha, um dia Húrin disse a Morwen, Bela como uma criança élfica, la life é. Porém, mais breve, ai de nós. E por isso, mais bela, quem sabe, ou mais querida. E a verdade é que Lalaith morreu com 3 anos de idade, devido a uma pestilência, o hálito negro, que chegou a Ritlum, trazida por um mau vento vindo de Angband. Húrin sofreu muito com a morte da sua filha, lamentando-se abertamente, o que fez com que o seu ódio a Morgoth aumentasse. Ergueu a sua mão contra o norte e exclamou, desfigurador da Terra-média, queria ver-te face a face, e desfigurar-te como fez o meu senhor Fingolfin. Sabendo que tudo podia correr mal para os homens e também é claro para os elfos, Hurin aconselhou a sua esposa Morwen a fugir para o sul em busca de auxílio e disse ainda, olhem só esta frase, se eu viver, hei de te seguir e te encontrar, mesmo que tenha de buscar por toda Beleriand. No ano 472, o ano da Lamentação, deu-se a Nirnaeth a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, a Quinta das Batalhas de Beleriand. Eles faziam parte da União de Maedros, e Húrin e o seu irmão estavam com o seu exército de homens por baixo do estandarte de Fingon. Húrin aconselhou o exército a ter cautela no ataque e a aguardar, pois a força do inimigo era sempre maior do que aparentava e o seu propósito era sempre diverso do que revelava. No entanto, Turgon veio com o exército de Gondolin, sem ninguém esperar, e é dito que quando este se encontrou com Húrin, foi um momento alegre na batalha, porém a união fora derrotada. Fingon foi morto e Huor e Urin aconselharam a Turgon que voltasse a Gondolin e se escondesse novamente, pois era na cidade oculta que residia ainda a Última Esperança. Os homens de Dor Lómin permaneceram então na reta guarda para ajudar o povo de Turgon, o exército de Turgon, a escapar e até mesmo porque eles não queriam abandonar as terras do Norte. Foi nos pântanos de Serek que Huor foi morto, assim como todos os homens do seu exército, exceto Húrin. Lançou o seu escudo de lado e empunhou o um machado com as duas mãos. Canta-se que do machado saía uma fumaça de sangue negro da guarda de trolls de Gothmog, até perder o gume Cada vez que matava Húrin, gritava Hauré! Em Tuluva, o dia há de vir outra vez. Húrin entubou-o grito setenta vezes, até que o capturaram vivo por ordem de Morgoth. Mas ele continuou a decepar os braços dos orques que o apanhavam, até que depois ficou debaixo de um monte de inimigos mortos. Então chegou Gothmog, o senhor dos Balrog, que o atou e o arrastou até Angban com escárnio. Grande foi a vitória de Morgoth, e este mandou a capturar Húrin vivo Pois sabia da sua proximidade com Turgon e pensou que podia persuadi-lo a revelar informações sobre a cidade secreta. No entanto, Hurin resistiu e desafiou Morgoth. Não se deixava intimidar e Morgoth mandou acorrentá-lo e torturá-lo lentamente. Algum tempo depois, ofereceu-lhe ou liberdade ou que se poderia tornar um dos seus maiores capitães se este revelasse informações sobre Thurgon. E agora aqui vamos ter a leitura do Ricardo Winter, pois toda esta cena, todo este diálogo entre Húrin e Morgoth é, é incrível. Eu sei que pode ser um pouquinho extenso, por isso preparem-se, mas eu acho que é dos melhores diálogos que Tolkien alguma vez escreveu. Vamos lá, Ricardo. Mas Húrin, o Resoluto, escarneceu dele dizendo Cego tu és, Morgoth Bauglir. E cego sempre serás, enxergando apenas as trevas. Não sabes o que governa o coração dos homens, e se o soubesses, não poderias fornecer-lhes. Mas é tolo quem aceita o que Morgoth oferece. Primeiro fazes pagar o preço e depois retiras a promessa? Eu obteria apenas a morte, se contasse o que perguntas. Ao que Morgoth riu e anunciou. Ainda poderás me suplicar a morte como obsequio. Então levou Húrin à recém-erguida Haudh-en-Nirnaeth, e ainda tinha o odor da morte sobre ela. E Morgoth pôs Húrin no topo e o mandou olhar para o oeste, na direção de Hithlum, e pensar na esposa, no filho e nos demais parentes. — Pois agora habitam em meu reino, declarou Morgoth, e estão à minha mercê. — Mercê não tens, respondeu Húrin mas não chegarás a Turgon por seu intermédio, pois ali não conhecem os segredos dele. Então a ira dominou Morgoth, que falou, No entanto, posso chegar a ti e a toda a tua maldita casa, e vos rompereis a minha vontade, mesmo que sejais todos feitos de aço. E ergueu uma espada comprida que lá estava e a quebrou diante dos olhos de Húrin, cujo rosto foi ferido por um estilhaço, mas não se esquivou. E Morgoth, estendendo o longo braço na direção de dor amaldiçoou Húrin, Morwen e sua descendência, dizendo, Vê, a sombra de meu pensamento há de jazer sobre eles aonde quer que vão, e meu ódio há de persegui-los até os confins do mundo. Ao que Húrin respondeu, falas em vão, pois não podes vê-los nem governá-los de longe, não enquanto mantiveres esta forma. E ainda desejares ser um rei visível na terra. Então Morgoth se voltou para Húrin e escarneceu. Tolo. Pequeno entre os homens. E eles são os menores de todos os que falam. Viste os Valar ou mediste o poder de Manwë e Varda? Sabes o alcance de seu pensamento? Ou talvez pensas que seu pensamento está contigo e que podem protegê-lo de longe? Não sei, respondeu Húrin. No entanto, assim poderia ser se eles quisessem, pois o Rei Antigo não há de ser destronado enquanto durar Arda. Tu mesmo disseste, retomou Morgoth, eu sou o Rei Antigo, Melkor, o primeiro e mais poderoso de todos os Valar, aquele que existia antes do mundo e o fez. A sombra de meu propósito está sobre Arda e tudo o que está nela curva-se lenta e seguramente à minha vontade. Mas sobre todos os que amas, meu pensamento há de pesar como uma nuvem de perdição e há de rebaixá-los à treva e ao desespero. Aonde quer que vão, o mal surgirá. Quando quer que falem, suas palavras hão de trazer mau conselho. O que quer que façam... Há de se voltar contra eles, hão de morrer sem esperança, amaldiçoando ao mesmo tempo a vida e a morte. Ao que Húrin respondeu: Esqueces a quem falas? Tais coisas falaste muito tempo atrás aos nossos pais, mas escapamos da tua sombra. E agora temos conhecimento de ti, pois enxergamos os rostos que viram a luz e escutamos as vozes que falaram com Manwë. Antes de Arda existias tu, mas outros também, e não a fizeste. Nem és mais poderoso, pois gastaste tua força contigo e a desperdiçaste em tua própria vacuidade. Agora não és mais do que um escravo fugido dos Valar, e a corrente deles ainda te aguarda. Aprendeste de cor as lições de teus mestres, disse Morgoth. Mas tal saber infantil não te ajudará agora que fugiram todos. Então direi a ti esta última coisa, escravo Morgoth, falou Húrin. E ela não provém do saber do Eldar, mas foi posta em meu coração nesta hora. Não és o senhor dos homens, e não has de sê-lo, mesmo que Arda e Menel caiam sob teu domínio. Além dos círculos do mundo, não has de perseguir aqueles que te rejeitam. Além dos círculos do mundo, não os perseguirei, concordou Morgoth. Pois além dos círculos do mundo, nada existe. Mas dentro deles não hão de me escapar até que entrem no nada. Mentes, rebateu Húrin. Hás de ver e hás de confessar que não minto, disse Morgoth. E levando Húrin de volta a Angband, sentou-o num assento de pedra nas alturas das Fangorodrim, de onde podia ver ao longe a terra de Hithlum, a oeste, e as terras de Beleriand, ao sul. Ali foi atado pelo poder de Morgoth, e Morgoth, de pé ao lado dele, amaldiçoou-o de novo e pôs seu poder sobre ele, para que não pudesse mexer-se do lugar, nem morrer, até que o liberasse. Agora fica aí sentado, ordenou Morgoth. E contempla as terras onde o mal e o desespero hão de acometer os que me entregaste. Pois ousaste escarnecer-me e puseste em dúvida o poder de Melkor, mestre dos destinos de Arda. Portanto, com meus olhos hás de ver, e com meus ouvidos hás de ouvir, e nada há de te ficar oculto. Christopher Tolkien, na introdução dos filhos de Húrin, diz que Hurin considerava que fosse possível alguém rejeitar o comando de Morgoth, ou seja, haveria escolha em rejeitar ou não. Húrin não o rejeitou, ou pensei ele que não o rejeitou. Isto se deveu em parte, disse o meu pai, ou seja, disse Tolkien, ao amor que sentia pela família e à aflita ansiedade que sentia em relação a ela fez com que desejasse saber tudo o que pudesse, não importando a fonte. E em parte isso se deveu também ao orgulho, por Hurin acreditar que derrotara Morgoth no debate e que era capaz de encará-lo, ou pelo menos manter o juízo crítico e distinguir o facto da malícia. Ou seja, Hurin sabia que ia ficar preso, sabia também que não iria revelar nada sobre Thurgon a Morgoth. Então ele pensa que foi ele que escolheu ver tudo e ouvir tudo com os olhos e ouvidos de Morgoth, pensando que podia distinguir de facto aquilo que era verdade. Ou não. No entanto, tudo o que via e ouvia através de Morgoth era uma imagem factível dos acontecimentos, mas distorcida pela sua insondável malícia. Quando Húrin partiu para a batalha para a Arnoediad, Morwen tinha ficado em Dorlómin com Thúrin e estava grávida de Nienor. Hitlum e, é claro, Dorlómin foram tomados pelos desistensos e escravizaram o povo, mas ninguém ousava chegar perto de Morwen, pois tinham medo dela. Agora segue-se toda a tragédia, dos filhos de Hurin, que não iremos falar aqui no vídeo, até porque Turin, lá está, já tem vídeo próprio. No entanto, Húrin esteve preso durante 28 anos, assistindo a toda a desgraça e toda a ruína que acontecia à sua família, invocadas por Morgoth. Após a morte dos seus filhos, um ano depois da morte dos seus filhos, Morgoth decidiu libertar Húrin no ano 500 da Primeira Era, dizendo que ele podia ir onde quisesse e meio que fingindo que era por piedade, mas, na verdade, Morgoth tinha ainda planos, queria que Húrin espalhasse ainda, digamos, a semente do mal, aonde ele fosse em seguida. Húrin, é claro, desconfiava de Morgoth, mas aceitou e partiu em liberdade, mas estava muito amargurado e cheio de tristeza. Ele estava terrível de se contemplar, o seu cabelo e barba eram brancos e compridos, mas caminhava sem se curvar, trazendo um grande cajado preto e estava cingido com espada. Foi primeiro a Ritlum e chegaram notícias aos existentes que havia uma grande cavalgada de capitães que vinha de Hangband e com eles vinha um velho, como alguém que recebera altas honras. Portanto, não lhe fizeram nada e deixaram-no caminhar por onde ele quisesse. No entanto, o próprio povo de Húrin evitou-o, pois pensavam que ele ainda tinha alguma ligação com Morgoth e que Morgoth o honrava. Toda esta solidão amargurou ainda mais e dirigiu-se às montanhas. Viu os picos das Crissaiangrim e desejou voltar a Gondolin. Tentou encontrar o caminho para o vale escondido, mas era impossível. Olhou para o céu para tentar avistar as águias, mas também não as viu. Mas, no entanto, ele foi visto pelas águias e Thorondor foi até Turgon pedir auxílio. Mas Turgon não quis ajudar, não quis arriscar, pois sabia que Húrin estaria a ser seguido e, de facto, estava. Porém, mais tarde, Turgon mudou de ideias e mandou então as águias em auxílio de Húrin, mas era tarde demais, pois ele já tinha partido. Antes de ir embora, Húrin postou-se então em frente à Shrekóriat e gritou em desespero não se importando com quem o poderia ouvir e amaldiçoou aquela terra. Por fim, subiu a uma pedra e olhou na direção de Gondolin e gritou Turgon, Turgon, lembra-te do pântano de Serek. Ó oh, Turgon, será que não me ouves em teus salões ocultos? Não houve resposta, mas chegaram mensagens até Morgoth que ficou a saber em que região estava Gondolin e sorriu. Este foi o primeiro mal que a liberdade de Hurin causou. Hurin caiu então num sono num pesadelo e ouvia Morwen a chamá-lo e dirigiu-se então a Brethil. As sentinelas noturnas que estavam de vigia viram-no como um grande fantasma que caminhava com a escuridão à sua volta. Tiveram medo e deixaram no passado. Chegou então por fim ao lugar em que Gla Glaurung fora queimado e viu a pedra alta que ficava perto da beira do Cabed na Era Marth. À sombra da pedra estava uma mulher idosa e quando esta olhou para ele, ele reconheceu-a pelo brilho dos seus olhos. Era Morwen, El Edwin. E neste cherto aqui, onde Húrin e Morwen se encontram novamente, eu acho que é o meu cherto favorito, a minha passagem favorita de toda a obra de Tolkien. Vieste, afinal, disse ela.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 E quando o sol se pôs, Morwen suspirou e apertou a mão dele, e ficou parada. E Húrin soube que ela tinha morrido. Ficou ao lado de Morwen durante toda a noite. Nada sentia, pois o seu coração era de pedra. E do nada foi tomado por raiva, sedente de vingança por tudo o que a sua família tinha sofrido, acusando todos os que se tinham cruzado com eles. Então levantou-se e fez um túmulo também para Morwen, acima do Cabed na Era Eramad, ao lado do oeste da pedra, e nele gravou as palavras, aqui jaz também Morwen el Edwen. Este lugar ficou então mais tarde conhecido por Tol Morwen. Húrin dirigiu-se então a Nargothrond, que também tinha caído devido a Thúrin e à maldição da sua família. E lá estava Mim, o anão miúdo que tinha traído Thúrin e que agora se achava senhor daquele reino perdido. Húrin revelou-se e Mim implorou pela sua vida, mas Húrin matou-o diante dos portões dos salões de Nargothrond. Passou algum tempo nos salões e, por fim, levou apenas uma coisa no meio de todo aquele tesouro perdido. Continuou a sua jornada e foi nos alagados do crepúsculo, acima das quedas do rio Sirion, que foi capturado por vigias de Doriath, que o levaram até Menegroth, até o rei Thingol e até Melian. Quando soube quem Rurin era, mostrou-lhe grande honra, mas Rurin não respondeu e lançou-lhe aos seus pés aquilo que tinha trazido de Nargothrond, que era nada mais nada menos do que o Nauglamir, o colar dos anãos, e ofereceu-lhe aquilo de presente, como por todo o bem que tinha feito à sua família. Thingol entendeu a sua intenção e acalmou a sua raiva, pois sentiu piedade de Húrin. Melian tentou chamar Húrin à razão, pois ele via as coisas como Morgoth quis que elas visse. Tudo aquilo que eles fizeram em Doriath foi para auxiliar a sua família e fizeram de tudo para os ajudar, e que de facto não foram eles que os mandaram embora. Húrin permaneceu imóvel e olhou para a Maia. E, de facto, entendeu finalmente toda a verdade e sentiu toda a maldade causada por Morgoth. Pegou então no colar e deu realmente a Thingol como um presente de quem não tem mais nada para dar e também em memória de si próprio. A sua sina estava cumprida e não era mais servo de Morgoth. No entanto, este foi mais um ato que trouxe tragédia, pois mais tarde Thingol foi morto por causa do colar dos anãos e, começando assim também, a ruína de Doriath. Saiu de Menegroth e todos recuavam diante deles, e ninguém o parou e também ninguém sabe até onde foi. Mas o que se diz é que Húrin não quis viver depois disso, estando desprovido de todo o propósito e desejo, e se lançou, enfim, no Mar do Oeste. E esse foi o fim do mais poderoso dos guerreiros dos Homens Mortais. Isto foi no ano 502 da Primeira Era. No War of the Jewels, no primeiro volume do History, temos o capítulo The Wanderings of Hurin, que podemos chamar algo como de As Deambulações de Hurin, que Christopher Tolkien quis deixar de fora do Silmarillion por ser muito complexo. No entanto, contém informações mais detalhadas e algumas diferentes daquilo que temos no Silmarillion após Hurin sair de Hangman, após sair em liberdade. Como por exemplo, temos um detalhe que ele quando chega a Idlum é seguido por um grupo de foras da lei que o acompanham e também é dito aí nesse capítulo que ele também contribui para o fim dos homens de Brethil, para além de ter ajudado à desgraça de Gondolin e de Doriath. Tem aqui este mapa, este gráfico, feito pela artista Irene, que é de francesa, e ela aqui tem, relativamente a este capítulo do History, tem todos os passos que Rurin terá dado até após ter saído em liberdade de Angband. E é claro, também como vocês sabem, há muitas outras versões de toda esta história, porque Tolkien nunca escrevia apenas a mesma história uma vez, mas sim 20 ou 50 vezes. O nome Húrin foi também dado a outros personagens do legendário. Temos o primeiro mordomo, ou primeiro regente de Gondor, Húrin de Emin Harnen, que deu início então à casa de Húrin, dos, dos regentes de Gondor, e também tivemos o guardião das chaves de Minas Tirid, Húrin, o Alto, na Guerra do Anel. Húrin é também citado no Senhor dos Anéis por Elrond, no Conselho de Elrond, quando Frodo se propõe, se compromete a levar um anel até Mordor. Oh. Elrond diz, Mas é um fardo pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a Outran. Não o a ti, mas se o tomares livremente, irei que a tua escolha é certa. E mesmo que todos os poderosos amigos dos elfos de outrora, Hador, Húrin e Turin e o próprio Beren estivessem reunidos, teu assento haveria de ser entre eles. E aqui acaba então o videozão sobre Húrin, o mais poderoso guerreiro dos homens mortais. Estes vídeos são de facto vídeos pesados, pois são personagens que tiveram um grande impacto em todos os acontecimentos da Primeira Era e depois também nas eras seguintes. E vemos também que apesar de Húrin e até Thurin, querem fazer o bem, não terem más intenções, eles viviam sempre à sombra da maldição de Morgoth e onde iam, causavam tragédia e ruína. É de facto, ao preparar estes vídeos, uh, ao consultar todas as fontes que nós temos de Tolkien, não é? Que vemos o quão profundo é o seu legendário. Por isso, vocês já sabem, se ainda não o fizeram, pessoal, deixem gosto no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também não se esqueçam que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk fazer parte da nossa membership. Não se esqueçam que também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site.